Olá! Neste vídeo, demonstraremos como solicitar alguma informação ou certidão específica. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa que possua registro e queira obter alguma certidão de informações contidas no banco de dados do CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção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 No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo desta solicitação. O item Documentos Anexos é destinado ao envio dos documentos necessários. Dessa forma, eles irão variar de acordo com o tipo da certidão requerida. Como exemplo, vamos inserir um anexo. Clique no botão Novo Documento. Em seguida, insira os documentos indicados, observando a extensão, tamanho e resolução. Na opção Tipo, selecione o item anexo. Em seguida, utilize o campo Descrição do documento para informar o documento enviado. Informe a data do documento. Clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir.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 Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Para emissão da taxa, clique no botão Boleto. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.